Hoje vamos dar abertura aí ao Campeonato Brasileiro aí, mano o Campeonato Brasileiro começa hoje, no episódio número 20 aí, mano Como vocês podem ver aí, mano, o Cruzeiro subiu de divisão Curitiba, Brusque e Ponte Preta, né, mano A gente foi bem, o Flamengo se sagrou campeão aí Né? Se sagrou campeão da Copa do Brasil Se eu não me engano, foi a gente, né? A gente se sagrou campeão aí, é isso mesmo nós sagrado campeão da Copa do Brasil aí, tamo na Libertadores esse ano. Galera, montamos um elenco super forte, super apelão mesmo, para tentar levar a Chapecoense ao Mundial. E quem sabe ganhar um brasileiro, né, mano? Brasileirão aí é obrigação, né? Beleza? Vamos lá? Vou mostrar os jogos de hoje aí, mano. Hoje teremos jogos contra o América, Cruzeiro, Curitiba e Brusque, galera. E o Flamengo, mano, vamos jogar contra o Flamengo aí, esses são os cinco jogos de hoje aí no vídeo, beleza? Vamos que vamos! Antes de começar aí, galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações Passe no nosso canal, é parceiro, link na descrição e tamo junto, galera! Beleza? Valeu, valeu, valeu! Vamos que vamos, hein? Vamos estar tá enfrentando aí o América Mineiro, vamos dar uma olhada do time do Mer América Mineiro aí, mano? O time do América Mineiro aí tem o seu... Goleador aí, Ribamar, mano. O Ribadeus aí, mano. O Ribagode, né? Quem aí não quer contratar o Ribamar? Todos, né, mano? Tá aí o Ribamar. Um baita atacante aí. Tem resistência e finalização, hein? Beleza, e vamos lá. Vamos tá jogando. Vamos tá jogando em casa aí, mano. Na Arena Condá aí, pra cima dele, chape. Vamos aqui tá escalando o time aqui no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. O time que vai a campo é PP. Gabriel Verão, Isaac e Macalister no meio. Roney e Gabriel, menino no de volante. Ortega e Calegari na laterais. Sérgio Barreto e Kaique Melo na zaga. E no gol, o João Paulo. Beleza, beleza. Sem mais delonga, Partiu. Começa o jogo para Chapecoense e América Mineira aí para cima dele, Chape. é a estreia no Brasileirão. E vamos que vamos, Chape. Vamos lá, até agora 0x0 aí. Vai se aproximar do final do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo aí. 0x0. Finalizamos bem mais que o adversário, né? Tivemos 54% de posse de bola. Estamos jogando bem melhor que o adversário aí. Eu acho que eu vou fazer uma alteração. Vou tirar o PP, e vou colocar o Fernandinho, mano. Botar o Fernandinho aí. Beleza. Eu vou colocar também o Macalister pra bater os escanteios. E beleza. Beleza. E partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Gustavinho abre o placar pro América Mineiro Vamos que vamos, Chape Vamos tentar empatar aí, mano Boa, Fernandinho, empata o jogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... Fim de papo, galera Empatamos aí no finalzinho Com o gol do Fernandinho aí, mano Gustavinho fez aí pro América, né Empatamos em casa É, mano Não foi um resultado tão bom assim, né Vamos ver a classificação como é que ficou Vamos dar uma olhada aqui no Brasileirão Série A. Com esse empate, a gente mantém a 12ª colocação aí com um ponto ganho. O, o São Paulo, Fluminense, Santos e Corinthians estão liderando o campeonato, né? Seguindo de Palmeiras, Grêmio e Ponte Preta. Beleza, beleza. E vamos lá, mano. Vamos continuar avançando aí. Bora para a próxima partida. Tá aí a Liga dos Campeões da coca -Cafe. Vamos continuar avançando. Tá aí, agora vamos pegar o Cruzeiro aí, mano. Subiu de divisão, tá na Série A aí. Vamos tá salvando aqui, mano. Vamos dar uma olhada no time do Cruzeiro aí, mano. Tá aí o time do Cruzeiro aí com o seu artilheiro Potker. Com 32 gols aí. Tem um bom elenco, o Fábio ainda é estrela lá, mano. É bom time, bom time, mano. Bom time, pena que tá passando por uma situação bem horrível, né, mano? Financeiramente aí, mano. Mas vamos lá, vamos tentar ir em busca dos, da primeira vitória no Campeonato Brasileiro aí, segunda rodada. Vamos que vamos contra o Cruzeiro, vamos estar tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, o time que vai campo é o PPP, Gabriel Verão, Isaac, Macalester, Ronney, Gabriel Menino, Ortega e Calegari, Derrick e Kaique. No gol, João Paulo, beleza, sem mais delonga, partiu! Começa o jogo pra Chape com esse Cruzeiro aí pra cima dele, Chape. O Cruzeiro tá jogando melhor, aí, mano. Tá jogando em casa, tá jogando melhor aí que o que a Chapecoense. Vamos ganhar, Chape. Vambora, mano. Terminou o primeiro tempo. Vou colocar o Fernandinho aí, mano, no lugar do PP. Beleza, deixa eu ver aqui. É, na lateral, eu vou colocar o Ezequiel no lugar do Ortega. Fechou. Deixa eu ver se é só isso. Só essa substituição. Só essa substituição, vamos ver como é que o Cruzeiro tá jogando. O Cruzeiro tá jogando 3-5-2 pela lateral, né? Vamos manter aí pelo meio. Beleza, E partiu o segundo tempo. Pra cima dele, Chape. Vamos lá, até agora 0x0 0 aí. Pra Cruzeiro e Chapecoense aí, mano. No Mineirão. Vamos que vamos, Chape. Boa! Gabriel Verão faz o gol aí, mano. No finalzinho, aos 42 minutos aí. Gabriel Verão abre o placar aí, mano. No segundo tempo aí pro... Pra Chapecoense aí, mano. Vencemos por 1x0, hein, mano. Fora de casa, hein. Passamos o foco aí contra o Cruzeiro, né, mano. Nosso time é melhor. Nós temos que continuar vencendo, mano. Tem alguma coisa errada, mas beleza. Qualquer coisa, eu vou começar a mudar a tática aí, mano. Deixem dicas de tática aí, mano. Pra mim tá colocando aí no time da Chape. Beleza, galera? Com essa vitória aí, gente... Sobe para sétima colocação aí que quatro pontos ganha, o São Paulo e o Fluminense vão liderando o campeonato E vamos que vamos, mano, vamos que vamos avançar aqui Tá aí o leilão de jogadores, vamos continuar avançando Vamos continuar avançando aqui, beleza Vamos agora pegar o Curitiba, que é o 19º colocado aí, mano, no campeonato brasileiro O Curitiba, se não me engano, que subiu também de divisão, né, mano Curitiba tem um bom elenco também, mano, tem o Seruti, mano, que é o artilheiro aí, com 33 gols aí na carreira, é isso aí, mano, e também tem o Wellington Rato aí, mano, com 21, beleza, beleza, vamos lá, vamos jogar em casa, duelo verde aí contra o Curitiba, vamos lá, vamos estar tá escalando aqui o elenco, no famoso 4-4-2, vamos jogar com o uniforme preto, que eu adoro esse uniforme preto aí da Chapecoense, Beleza, o time que vai a Campo é o Gabriel Verão e Isaac McAllister, Ronei e Gabriel Menino, Ortega e Calegari, é, Dereck e, Kai, e Kaique Melo. E no gol, João Paulo, beleza? Partiu! Começa o jogo para Chapecoense e Curitiba e para cima dele, Chape! Vamos que vamos, Chape! Terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro em casa na Arena Condá, vamos que vamos até agora 0 a 0 Terminou o primeiro tempo aí. Fim de papo pro primeiro tempo, a gente vem, vem com mais posse de bola, mais finalização, mas cadê o gol? Esse episódio tá uma... uma secura de gol, hein, mano? Ô, oh, o time parou de fazer gol, esqueceu de como é que se faz... faz os gols, mano. Beleza, fiz essas alterações aí. E partiu o segundo tempo, pra cima dele, Chape. Vamos lá, até agora 0x0. Vamos lá, mano, aquele gol. Valdeci abre o placar pro Curitiba aí, vamos que vamos, Chape. Boa! Fernandinho empata, Derek faz 3x1. Que isso, mano? O Wellington Carvalho faz contra aí, o primeiro gol. Fernandinho e Derek faz o terceiro. Vencemos por 3x1 de virada no final, mano. Só porque eu falei que tava faltando gol, né, mano? O Prached se machucou aí do Curitiba. Vencemos aí, tivemos 61% de posse de bola, 18 de finalização, 19 de desarme e 19 passes errados. Beleza? Com isso tudo. Vamos ver a classificação do brasileiro. A gente sobe pra terceira colocação aí com sete pontos ganhos. O Sport é líder com sete pontos ganhos também. Fluminense em segundo, nós em terceiro. Ponte Preta em quarto lugar aí com sete pontos ganhos também, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos continuar avançando. Tá aí o... O leilão dos jogadores. e é Libertadores, galera. Eu pensando que ia ter... Que ia ser pelo... Ia ser contra o Flamengo, né, mano? Deixa eu ver. Empatamos, ganhamos, ganhamos. É, vai ter jogo da Libertadores e contra o Brusque, né? O jogo do Flamengo foi adiado. É isso mesmo. Vambora. Vamos ver aí co como é que é o nosso grupo aí no... no... Na Libertadores, mano. Que grupo a gente caiu aí, mano? Opa, cabeça de chave, galera. Cabeça de chave aí, mano. A gente é... Tá num grupo que tem Cerro Portenho, Colo Colo e o Acucho. O Acucho aí, mano. Do Peru, Colo Colo do Chile e o Cerro Portenho do Paraguai, mano. Vai começar a Libertadores pra Chapecoense, mano. Vai começar aí a Libertadores. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no time do Ancucho aí. Tá aí o time do Ancucho. É o time estadual, né, mano? Estadual aí. É um time mais ou menos até, vamos lá né, mas vamos ser, vamos manter os pés no chão aí, vamos tentar vencer aí né Vamos jogar em casa, fator casa é muito importante aí na Libertadores, vamos jogar no famoso 4-4-2 Vamos jogar com uniforme branco, eles vão jogar de preto né, vamos jogar de uniforme branco Beleza, o time que vai a campo é PP, Gabriel Verão, Isaac, McAllister, Ronei e Gabriel Menino Ortega e Calegari, Barreto e Kaique no gol João Paulo, beleza beleza, partiu! Começa o jogo para Chapecoense e Ancucho aí do Peru. Vamos que vamos e Macalista abre o placar e é pênalti para Ancucho. Partiu mandou uma bomba aí. E... Grande defesa do goleiro João Paulo defende bem mano. Vamos que vamos Chapeco, estamos vencendo por 1 a 0 aí. Terminou o primeiro tempo. Vamos fazer aqui a substituição. Colocar o Douglas Luiz. Colocar o Ravanelli para jogo. Tirar o PP e colocar o Fernandinho. Beleza? Na zaga eu vou estar tá alterando também. Vou colocar o Derek no lugar do Barreto. E na lateral o Ezequiel. Beleza? Fechou aí o time. Partiu o segundo tempo. Começa o jogo pra chapéu com esse Iancutio aí, mano. Vamos que vamos, chapéu, mano. 32 mil pessoas do... na Arena Condá aí, mano. Vamos que vamos, chape aí. Fim de papo, galera. Vencemos aí por 1 a 0 Gol magrinho aí aos 11 minutos do primeiro tempo Mas tivemos uma boa posse de bola Bastante finalização, né? 21 desarme e 21 passes errados Tá bom pra estreia, né, mano? Tá bom pra estreia aí no Brasileiro ou oh, no Brasileiro não Na Copa Libertadores aí O Serropó é líder aí do Grupo A, né? A Chapecoense vem em segundo O Ancucho e Colo Colo em último aí, né? Estão com 0 pontos Beleza? Vamos continuar aí. E vamos estar tá enfrentando o Brusque, né, mano? Vamos estar tá enfrentando o Brusque aí. Vamos ver aqui os jogos. Vamos estar tá enfrentando o Brusque aí também. Mais um novo clube aí que subiu aí pra, pra primeira divisão. O Brusque tá... que tá em vigésimo aí no Campeonato Brasileiro, né, mano? O Campeonato Brasileiro é muito difícil, né, mano? Principalmente dos times que sobem, né, mano? De divisão. E bora lá, mano. Vamos jogar fora de casa aí. Eu vou jogar de preto. Não, vou jogar de verde dessa vez. Vamos escalar o time aí no famoso 4-4-2. PP, Gabriel, Verão, Isaac, McAllister. Roney, Gabriel, Menino, Ortega, Calegari, Derek e Kaique. No gol, João Paulo. Beleza? Partiu! Começa o jogo pra com esse Brusque aí, mano. No Augusto Bauer, mano. Vamos que vamos, chape. Vamos lá, até agora 0x0. Vai se aproximando o final do primeiro tempo. E PP abre o placar aí. Vamos que vamos. E fim de papo no primeiro tempo. Primeiro, vamos fazer a alteração aqui. Eu vou estar tá colocando o Ravanelli, né? Deixar ele para bater os escanteios. Vou também colocar o Fernandinho no lugar do PP, mesmo fazendo o gol. Tá cansado. Vou estar tá alterando aqui a lateral. Vou colocar o Ezequiel. Beleza. Na volância eu vou colocar o Douglas Luiz no lugar do Gabriel Menino, que tá cansado. E partiu o segundo tempo Começa aí o segundo tempo aí, mano Pra Chape e Brusque Vamos que vamos Chape Vamos lá, vamos lá, vamos lá Até agora 1x0 aí pra Chapecoense Vai ser aproximado e expulsão, mano Isaac foi expulso Vamos manter aqui um time um pouquinho mais recuado Partiu, final de jogo Vencemos aí por 1x0 Brusque aí fora de casa é placar magro, hein Com isso tudo, vamos ver classificação aí Como é que ficou depois desses cinco jogos aí no Brasileirão. A Chapecoense é líder do campeonato brasileiro. Com. Com 10 pontos ganham. Quatro jogos. Três vitórias e um empate. Beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui. Vamos tá dando continuidade. Vamos continuar avançando. Vamos ver aqui os jogos do time. Hoje os jogos, os jogos de hoje foi contra o. O América Mineiro, que empatamos em 1x1. Contra o Cruzeiro, que vencemos por 1x0 fora de casa. Ganhamos do Curitiba por 3x1 aí. Ganhamos na estreia da Libertadores. Contra o Juan Cucho. E ganhamos do Brusque. Totalizando 5 jogos aí no vídeo de hoje. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição. E tamo junto, galera. Muito obrigado aí pela... Participação de todos aí. Fiquem todos com Deus. Dicas de, de formação aí pra nós aí. E de contratações também. Beleza? Tamo junto. Valeu e fui. Pra cima dele, Chape Falou.